Olá pessoal, olha aqui novamente nós Eu tava aqui Colhendo aqui as algumas abóboras né? Madurinha, bichinha Eu resolvi Fazer esse vídeo né? Coloco aqui para vocês verem Até porque esse que vai ser a última colheita que eu vou fazer aqui nesse pé de abóbora Devido a minha mãe já tá agunhada Para poder mexer aqui Fazer os canteiros Então eu vou A gente vai caçar aqui algumas abóboras as verdinhas que tiver a gente vai tirar tudo antes de arrancar o pé de abóbora aí para poder fazer os canteiros aqui então essa vai ser a última colheita esse pés de abóbora aqui inclusive vou até direto nessa daqui que já tem essa aqui ó. o tamanho dessa daqui tá boa para poder fazer folgadinha né então, daqui o tamanho dessa aqui tá ótimo um o tamanho dela maravilhosa Um pedaço de abóbora. A gente vai aqui com um pedaço de madeira aqui para andar rápido também, né? Inclusive, eu só aí. Minha mãe mas minha esposa vão até fazer ela já. Defogadinho. Olha aqui o tamanho tá ótimo para comer verdinha, então vem mexer aí pra as outras vem. vamos aqui Passar mais a bobinha parece que já não vai dar mais nada porque a gente vai tirar o pé né Então olha essa aqui o tamanho dessa Vou um som para vocês verem aqui Aqui, ó, O bom, pessoal, que aqui é, Sem nenhum tipo de agrotóxico né? Um tipo Isso aqui depois não leva para lá Tudo naturalzinho A terra que é muito boa Para obra lá. Vocês estão vendo? Não dá para ver. Olha lá. Vou pegar aqui para vocês verem. Linda, ó. O tamanho. Essa abóbora. Linda. E aí, Cenoque? Ó. Uma caçada aqui de abóbora. Mais, hein? É, às vezes segue a gente, não tá passando, não vê ela direitinho. Não é tá porque vai ser o último última colheita daqui né de depois que já vai cortar ele já para fazer as, os dos canteiros e continuar com o quintalzinho de verde né comecei ver assim, pegar o top toca ali ó. o bicho não não dá para ver né? Acabou aqui na Vamos dar mais uma verificada aqui que eles tem. Estou deixando a gente com o vaca aí, né? mais uma, hein pessoal? Na torcida vai que a gente acha mais alguma por aqui, né? Aqui. Acabou mesmo. Vamos ver. Eu acho que a gente colheu. Né? Vou a aqui. Então, aí que foi a nossa última colheita. Desse pé de aqui, né, pessoal? Mesmo assim, ó. A gente conseguiu ainda Três madurinhas Olha né? o tamanho dessa daqui Três maduras E quatro Uma, duas Três, quatro verdinhas né? Linda Aqui pra vocês ver Olha é o tamanho da bichona abobrinha verde Só o ouro é aí, mais um close aqui que vai ser o lugar da canteiros aí. Aonde? Essa eu já peguei. Aqui, pessoal, as aqui, ó. Lava nós aqui. É. Essa aqui nós vamos comer hoje no almoço. Aqui, ó. Ralar ela, ralar Menor morte, daqui é a pouco, aqui, aqui é ditado né? Quem colhe planta verdinha, se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo nos comentários aí. Vocês colocam se coloca de abóbora abobrinha verde sem agrotóxicos, aqui pessoal, verdinho aqui ó, lava aqui né? essa aqui na né, comer ela hoje no almoço aqui, aqui, ralar ela, a lá ela comer no almoço daqui a é pouco aqui, é acreditado né quem colhe planta verdinha se inscreva no canal deixa o like aí, compartilha o vídeo nos comentários aí vocês coloca se coloca de abóbora abobrinha verde sem agrotóxicos